Opa, tudo bem? Eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vou falar sobre a música Língua Dança que lançou dia 2, agora do 5. A letra do DJ Nalcinho da Rayane Negaray e a interpretação é da Tati Veras. Então vamos falar um pouquinho sobre esse arranjo? Vamos lá? Olha só, esse arranjo é o seguinte: a música está em Sol menor aqui e a introdução dela já começa seguindo o que? A música está aqui em Sol menor. Eu resolvi fazer o cromatismo logo no começo na introdução para dessa característica da voz da Tati nas gravações que ela tem ela usa bastante cromatismo então eu quis trazer essa característica para ela da música entendeu e ela já começa aqui com a introdução assim ó isso aqui é puro cromatismo com nota diminuta e aí volta pro tom sol menor beleza e aí entrando na estrofe a gente tem o seguinte ó a música descendente Essa frase aqui é muito usada pelos sanfoneiros no forró. Então eu quis botar ela para trazer essa característica mesmo do forró. A segunda vez que ela faz a estrofe, eu subo no, na quinta, ó. com a voz dá um contraponto muito legal muito interessante nisso aí quando ela tá cantando a segunda vez que ela canta a estrofe eu subo aqui com baixo na quinta e fica bem legal junto com a voz dela e aí chegamos o que aonde no refrão o refrão é muito lindo é onde passa o recado da música né e ela faz nossa uma... relativa maior, que é pra dar uma alegria na música, tá vendo? E... Então, o que que eu trabalho nesse refrão? A relativa maior aqui, de sol, tá vendo? Que ela dá uma alegria na música, e uso aqui também a outra aqui, ó. Mi bemol aqui, ó. Ativa de Dó menor, também uso ele para dar uma alegria e continuo pensando no cromatismo. Aqui eu faço uma aproximação pelo baixo, ó. tá vendo? Isso gera essa sensação do cromatismo que é muito característica da voz da Tati. E aí eu tô sempre procurando isso no arranjo o tempo todo. O solo eu quis dar uma quebrada, eu quis trazer os acordes da música, mas com uma sonoridade um pouco diferente. Foi onde eu decidi colocar isso aqui, ó. Um a meio diminuto. E aí venho pro 4 menor. Tá vendo? Usa a relativa de novo. Essa aproximação com a dominante ó. Característica dessa música toda é cromatismos, arpejo e dominante da escala de sol menor mesmo. E a voz maravilhosa da Tati Veras, que ajudou muito com a letra muito boa do Nelsinho e da Rayane. E é isso aí, galera. Explicando o arranjo, foi bem simples. Se você gostou, aí comenta, compartilha o vídeo, curte. E vá lá ouvir a música Língua Dança, letra do DJ Nelsinho com a Rayane. E a interpretação da Tati Veras, que é maravilhosa. Valeu, até mais!